Já vamos iniciar a campanha nacional de 40 dias de jejum e oração de 2022. Nós da Primeira Igreja Batista Independente de Curitiba, estaremos participando ativamente desta campanha. Cremos que quando oramos e jejuamos, geramos no mundo espiritual, as oportunidades de mudanças que Deus pode proporcionar em nossas vidas. A oração de um justo tem muito poder, agora quando mais de uma pessoa ora e jejua juntos, potencializamos este poder, e isso gera um tremendo mover no mundo espiritual. Muitas vezes não recebemos o que esperamos, porque é a oposição do nosso inimigo. O jejum quebra cadeias contrárias que estão impedindo o mover de Deus. Qual é o problema, que você precisa ver resolvido na sua vida nos próximos 40 dias? Quem sabe, uma situação financeira, um problema no casamento, uma situação de saúde, ou até mesmo a conversão de uma pessoa querida, junte-se a nós, todos os dias, do dia 23 de maio a 1º de julho, estaremos em oração, Deus ainda faz milagres.